Então, vamos iniciar a discussão da análise de Fourier, eu vou fazer uma discussão no sentido da derivação lógica das propriedades da análise de Fourier, da transformada de Fourier, mas a evolução histórica não foi nesse mesmo sentido, né? O que aconteceu é que o Fourier estava trabalhando na equação de calor, que a gente vai discutir na terceira área. E então se deu conta, como vocês vão ver depois, que a solução podia ser escrita como uma soma, possivelmente infinita, mas convergente, de funções trigonométricas. Então existe um arranjo, né? ficou claro que um certo arranjo de funções trigonométricas poderiam representar a solução para aquela equação diferencial que ele estava trabalhando, que era a equação de, de difusão do calor ou de transferência do calor. Então, isso deu a ideia ao Fourier de que qualquer função poderia ser escrita como uma soma infinita e convergente de, de termos compostos por funções harmônicas, funções trigonométricas, senos e cossenos. Também é importante notar que, ao longo desse, desse trabalho, foi que o, o Fourier desenvolveu a ideia e a técnica de descrever um sistema físico através de uma equação diferencial que não era ainda uma prática comum na época. Né? Depois disso, teve vários sistemas que foram escritos a partir de equações diferenciais e hoje em dia a gente trabalha basicamente assim na física, né? descreve uma equação diferencial que, que tem contida nela o comportamento do sistema físico, e a partir dali que a gente estuda o sistema físico. Então, o Fourier foi um dos primeiros a fazer isso. Né? A, a, a base teórica é, completa para o que o Fourier estava fazendo foi aparecer de maneira bem clara um, quase um século depois, que o trabalho do Hilbert, principalmente, né? Uh, quando ficou claro a ideia dos espaços vetoriais, das noções dos espaços vetoriais que a gente veio discutindo até aqui, e que quais eram as propriedades necessárias para se, um, se ter um sistema algébrico uh, como um espaço vetorial. E depois o Hilbert expandiu essas ideias para o que a gente vai chamar de espaço de funções. E daí, então, que ficou bem claro o porquê da análise de Fourier poder ser feita por que, que tu poderia fazer uma soma daquele tipo e descrever uma função qualquer como uma soma daquele tipo né claro né nessa época no início do século 20 em que o Hilbert estava desenvolvendo essas ideias elas também foram muito importantes porque a, a mecânica quântica estava começando a ser formulada né e então a, as funções de estado que representavam os estados dos sistemas quânticos eram funções que habitavam esse eh, espaço de estados, né, que é um, um espaço de funções de dimensão infinita. Tá? Então, eh, análise de, de Fourier eh, não tem como, como enfatizar eh, o quão importante é a análise de Fourier em todos os, os ramos da física, da matemática, da engenharia. Né? A gente vai tentar discutir as bases e vocês vão ver que existem muitas aplicações para isso ao longo do do curso tanto analíticas, teóricas, quanto numéricas, computacionais E assim por diante né? Então eu vou começar pelo fim, mais ou menos, a discussão né? Eu vou começar pela ideia do Hilbert Que na verdade é uma justificação Uma formalização das coisas que já vinham sendo feitas há muito tempo né? Então vamos tentar generalizar o que a gente vinha discutindo né? Quer dizer, um espaço de Hilbert É uma generalização tá? Essas ideias Mais ou menos Na primeira década Do século XX tá? Principalmente com o trabalho do David Hilbert né? É uma generalização Do espaço euclidiano quer dizer, pega as propriedades do espaço euclidiano e tenta fazer com que elas sejam eh, as mesmas por um, por um número qualquer de coordenadas ou de, de dimensões, né? Então, a gente, um espaço de Hilbert, tem dimensão finita ou infinita? Tá? Pode parecer estranho no início a gente falar num espaço de dimensão infinita, é né? Como seriam as matrizes seriam infinitas e os vetores infinitos, mas vocês vão ver que já tem que a gente já lida com uma entidade matemática que tem essas características. Só a gente não está acostumado talvez a pensar dessa forma. E então é um espaço, um espaço vetorial com produto interno. que é uma generalização, digamos assim, uma maneira mais abrangente de falar do produto escalar. Por que, que é importante o produto interno para a gente medir distância ou comprimento? Norma. E ângulos? Ângulos ainda no sentido mais, mais geral, né, do que a gente entende por ângulo, não o sentido geométrico, né? Mas ou, talvez o sentido analítico, né? Por que, que o produto interno foi importante para os espaços vetoriais que a gente vinha discutindo? Porque é através do produto interno que a gente pôde estabelecer que dois vetores eram ortogonais. E a ortogonalidade era uma maneira uh, relativamente simples ou mais direta de mostrar que os vetores eram linearmente independentes. E, esses, e o conjunto de vetores linearmente independentes é importante para a gente estabelecer uma base do espaço. Então, embora aquelas propriedades iniciais dos espaços vetoriais sejam suficientes para ca, caracterizá-los como espaços vetoriais, o produto interno se torna imprescindível para que a gente possa avançar um pouco né, no sentido de poder medir eh, normas, né, por exemplo, comprimento dos vetores, e também ângulos no sentido de estabelecer, por exemplo, ortogonalidade e ortonormalidade, uma vez que a gente possa dividir pelo próprio comprimento dos, dos vetores. Tá? Então, por exemplo, né, o, o espaço euclidiano com produto escalar. Vou dar um exemplo que, na verdade, a generalização parte daqui. Né? né? Então, esse produto escalar, ele é simétrico, ou ele comuda, digamos assim. Né? Ele é linear, pelo menos no primeiro termo. ele é sempre positivo definido, né? Quer dizer, o produto escalar de um vetor com ele mesmo é sempre maior ou igual a zero e ele é igual a zero se somente se o vetor, é o vetor não. E a gente definiu, então, que a norma ou que o produto escalar poderia ser escrito da seguinte forma. Quer dizer, a gente estabeleceu, isso é estabelecido no espaço eh, euclidiano, né? E depois a gente generaliza para os espaços de maior dimensão. Certo? E daí, daqui nasce a definição do cosseno do ângulo entre dois vetores a partir do produto escalar. Então, por isso a importância do produto interno, a fim de que a gente possa medir comprimentos e ângulos. Então a gente pode é, trabalhar dentro desse espaço é, de maneira mais, é, como eu vou dizer, de maneira abstrata, mas ao mesmo tempo concreta, no sentido de que a gente vai expandir o número de dimensões, mas a gente continua conseguindo medir as coisas que, que são importantes, pelo menos que nasceram, que ficaram importantes do ponto de vista geométrico, tá? Bom, então eu vou é, agora generalizar um pouco essa ideia, tá? E vamos pensar num conjunto ortogonal de funções. Em primeiro lugar, vamos pensar numa função. A gente a estava gente pensando num vetor do espaço qualquer, tá? Então esse espaço tinha dimensão n, né? Que era o número de coordenadas do vetor. Quer dizer, a gente precisava de n eh, coordenadas para especificar completamente esse ou outro vetor nesse espaço. Certo? Agora se a gente pensa numa função, a gente poderia pensar nessa função é, como um conjunto de números. mais evidente se a função é contínua tá que entre x 1 e x2 deveriam haver um número infinito de x e da mesma forma um número infinito de f de x então para gente se a gente pensando dessa forma para a gente é, caracterizar completamente essa função f de x a gente precisaria de um número infinito de dimensões né? Quer dizer, esse é um espaço ou a f de x poderia ser pensada como um vetor no sentido de que é uma, um ente desse espaço vetorial então é um vetor de dimensão infinita. No sentido ainda de que o vetor V naquele espaço em que ele habita precisa de n coordenadas para ser totalmente especificado. Esse vetor no espaço em que ele habita precisa de infinitas coordenadas para ser completamente especificado. Então, a gente poderia pensar nessa F como um vetor de um espaço vetorial que poderia acomodar as F né? e que supostamente deveria ter dimensão infinita. Então, vamos continuar com a nossa análise. O produto interno de vetores. Eu estou retomando né, para tentar escrever de uma forma é, intermediária entre o que a gente vinha falando e, o que, e como a gente vai estabelecer agora. Né. Eu tenho um vetor g tem essas coordenadas, que eu também poderia, nota que a nossa nomenclatura em geral, ou a nossa notação, né, uso subscrito porque são, são pontos discretos, né, mas a gente também poderia escrever isso dessa forma. Né? É uma notação que a gente não usa, mas que faria sentido. Né? E a norma, então isso aqui ainda é a definição, a norma desse vetor seria cada uma das coordenadas ao quadrado ou ainda... Eu estou escrevendo de propósito nessa seguinte notação porque eu estou tentando justamente fazer uma transição daqui para a anotação de funções, né? Que deve ter ficado claro para vocês. né? É, e da mesma forma, assim como a gente definiu a norma, a gente poderia definir a distância. Entre g e h, que seria o que? A norma do vetor que vai de um até o outro. Então, aqui estaria ao quadrado, eu vou transferir já a raiz para esse lado, eu tenho n coordenadas. E ainda usando essa notação alternativa, tá? E então o produto entre G e H, ou ainda, né, estou colocando as notações equivalentes aqui. Eu prefiro essa, porque fica mais claro, né, mas cada autor vai usar de uma forma. E a definição do ângulo entre G e H. Né? A gente sabe que o cosseno do ângulo é o produto escalar deles dividido pela norma de cada um. substituir a norma, que é ele escalar com ele mesmo, raiz disso. Tá? Bom, a gente tendo escrito dessa forma, é, fica mais ou menos é, meio caminho andado, digamos assim, para a gente adaptar essas ideias para as funções. Tá? Mas é, vamos ir um pouco mais adiante. Né? Se a gente tem, então, um conjunto ortonormal de vetores Vou chamar eles de V maneira que o produto escalar de qualquer qualquer um deles com o um outro é desculpa é um se são o mesmo é zero se são diferentes né então a gente pode exprimir cada vetor do espaço como uma combinação linear deles quer dizer a gente está dizendo que isso é uma base do espaço né, então cada vetor escrito como combinação linear, né? Então cada vetor. Fi, e a gente diz que esse CI são as coordenadas. de FI em FI, né, bom, então, vamos tentar transpor isso agora em um espaço, vamos tentar escrever, então, um espaço vetorial, Infinita. Bom, quem vão ser os vetores nesse espaço vão ser funções. Por isso que eu já estava escrevendo dessa forma, para já tentar colocar o que antes estava como as coordenadas de um vetor, tentar já colocar numa notação que leva à interpretação ou, ou a analogia como a função. Né? Então, os vetores vão ser f de x, g de x, etc. Tá? O que, que a gente precisa? Vamos ver se a gente consegue é, satisfazer os axiomas dos espaços vetoriais. A gente precisa, então, uma adição associativa e comutativa. Então, f de x mais g de x é igual g de x mais f de x. Tá ok, né? Isso a gente já faz naturalmente com as funções. f de x mais g de x mais h de x é igual f de x mais g de x mais h de x naturalmente as funções obedecem isso então a gente tem a adição associativa e comutativa a gente precisa de multiplicação por escalar Distributiva E associativa Então, vamos tentar Quando a gente tem duas funções Naturalmente isso é Se a gente tem Porque essas funções, da maneira como a gente está escrevendo elas aqui, elas representam um, um escalar sempre, né? Só que, na verdade, a gente está falando num, numa sequência ou um conjunto infinito de escalares, quer dizer, uma função é mais que isso, né? Mas é, se a gente pensa ponto a ponto, que é onde a gente tem que satisfazer essas igualdades, se a gente está pensando no ponto X, mesmo que esse ponto X seja qualquer, mas se a gente está pensando num ponto X, cada uma dessas funções é um escalar. Então, ela naturalmente vai satisfazer essas propriedades. Né? Tá? Então, até aí a gente está bem. continuando, o elemento nulo, então aqui a gente está ok, o elemento nulo, f de x mais zero, o elemento nulo é simplesmente o escalar zero, o elemento identidade, Multiplicação, o escalar um, né? E o elemento simétrico. Então a gente conseguiu satisfazer todos os axiomas. Até agora, então a gente poderia pensar num conjunto de funções linearmente independentes. nota a analogia né? se a gente vem discutindo os espaços vetoriais a gente estabeleceu as propriedades ou os axiomas a serem obedecidos pelos vetores e daí lá pelas tantas a gente se deu conta de que se a gente tivesse um conjunto de vetores linearmente independentes a gente poderia escrever todos os outros em termos desses e esse seria uma base então aqui a gente está fazendo a mesma coisa agora a gente poderia ter um conjunto de funções linearmente independentes. A diferença é que agora esse conjunto tem que ser infinito. Por quê? Porque quantos, de novo, quantos pontos a gente precisa para caracterizar completamente uma função? Infinitos pontos. Se a função é contínua. Certo? Então. Se a gente vai escrever essa função em termos de outras funções linearmente independentes, essas também têm que ser infinitas. A dimensão do espaço é infinita. tá? Então, a f de x seria escrita... infinitamente, ou... De forma sucinta. Tá? Bom, o que nos falta ainda, que é fundamental, é que a gente precisa definir um produto interno para essas funções. Né? A gente já fez várias uh, analogias com o que a gente tinha. Mas agora então a gente precisa de um produto interno para as funções. Tá? E se a gente olha um pouco o que a gente escreveu, né? Talvez aqui, né? A gente tinha para as funções discretas ou para números, para pontos discretos, lembram que, que o vetor, eu, eu vou tentar introduzir uma ideia de produto interno, depois a gente vai ver se ele se justifica, né? então se o vetor era composto por um número finito de pontos, a gente multiplicava cada um dos pontos equivalentes de um vetor e do outro e somava todos. Né? Agora, se a gente tem que tomar o limite aqui em que esse n vai para infinito né, e que, essas, e que esses pontos estão, estão a uma distância infinitesimal um do outro, que é a ideia de quando a gente passa de um, de um vetor de elementos finitos para uma função. Então o produto interno entre duas funções... É, né? A gente precisa de uma soma infinita de pontos infinitesimalmente próximos, o que é uma integral. Tá? Então a gente fez a, a transposição para o limite contínuo, né? Digamos assim, o de limite discreto, o domínio discreto, o domínio contínuo. Tá? Em geral, a gente uh, costuma também escrever uma versão ainda mais geral que isso, né? Quer dizer... Para algumas aplicações pode ser necessário ainda ter uma função peso. Dentro da integral, quer dizer, existem conjuntos de funções que só são ortogonais, frente ou, ou junto, né, com relação a uma função peso, tá? Em geral, aqui a gente vai considerar ela como sendo 1, um, mas estou só colocando porque no futuro vocês podem ver isso em alguma aplicação, né? Por, por exemplo, polinômios de Hermite e coisas do tipo, tá? Bom, o, qual é o significado, vamos pensar um pouco uh, antes, qual seria o significado da gente fazer uma, uma integral de uma função vezes a outra e somar tudo, ou mesmo do produto escalar. Né? O que, que a gente está fazendo? A gente está, de certa forma, o que esse produto uh, escalar está fazendo é medindo, eu vou botar entre aspas, tá? a correlação... Entre essas funções Por que, que eu estou colocando entre aspas Porque depois a função de correlação Vai ter uma definição bem precisa Que não é somente isso Está né? dividindo pela norma das funções Mas por que, que eu estou dizendo Que é uma função de correlação Ou por que, que eu estou dizendo Que o produto escalar está medindo a correlação Entre as funções Porque imagina que as duas funções F e G tá? São bem parecidas Em seu comportamento Eu multiplico uma pela outra. tá? Os máximos e mínimos... Eu tô, estou tô falando aqui de, de maneira informal para vocês tentarem entender o conceito. Né? A gente poderia fazer isso de maneira bem mais precisa, mas não é o objetivo aqui. Né? Mas então, eu multiplico uma pela outra. Os máximos e mínimos vão se intensificar. Quando eu somar tudo, isso vai dar um número grande. Né? Ou, ou vai tender a dar um número positivo qualquer. Agora, imagina que a F... E a G são muito diferentes. Tá? Digamos que elas estão aqui em torno do zero sempre. Tá? A média delas é em torno do zero. Quando eu multiplicar uma pela outra, os máximos e os mínimos vão todos se cancelar na soma. E, isso, e essa multiplicação de soma aqui vai dar uma coisa próxima de zero. Então. O que o produto escalar está fazendo é medir a correlação ou a similaridade das funções, que é um conceito é, diferente do conceito geométrico que a gente tinha com os vetores, que estava é, medindo a ortogonalidade entre eles. De certa forma, aqui é uma certa ortogonalidade na informação que ela carrega. tá? É, a gente precisa discutir muito ainda para que você se aproprie desse conceito, né? mas, de certa forma, o que eu estou dizendo quando eu digo que essas duas funções têm similaridade zero e essas duas têm similaridade grande, vou botar um só para dizer uma coisa maior que zero, tá? é que eu estou dizendo que quando eu for descrever uma terceira função como soma dessas, a informação que essa carrega não é carregada por essa eu não posso substituir essa por uma combinação dessas elas são ortogonais então nesse sentido elas carregam informação que não é redundante essas duas são mais uh, redundantes digamos elas têm a frequência parecida ou o período parecido os máximos e mínimos são parecidos então em certo sentido a informação da f e da g aqui é mais redundante do que aqui. Essas aqui não são redundantes. Uma não pode ser, é mais difícil ou, ou elas são mais dissimilares. E nesse sentido, no sentido de que a gente vai usar essas funções para descrever outras, essas duas são mais ortogonais que essas duas. Tá? Agora a gente está usando a ideia de ortogonalidade como independência. E não mais o sentido geométrico, que no caso de uma função, não faz mais tanto sentido. Tá? Então a gente precisa... Agora, quando eu estou falando ortogonal, eu estou falando independência. São independentes, carregam informações que são independentes. Tá? Então eu posso falar e devo de funções ortogonais. Tá? uma não pode não pode ser escrita em termos da outra tá contra exemplo Cosseno. Vou tentar desenhar bem direito Para fazer sentido São a mesma coisa Uma só está deslocada com relação à outra Certo? Tanto é que se eu faço um deles Menos π sobre 2, dá o outro né? Só estão deslocados então eles carregam a mesma informação. Eu posso substituir um pelo outro sem prejuízo, tá? Então não são ortogonais. Certo? A gente vai discutir ainda muito isso, né? A gente pode também ter a norma de uma função. Estendendo agora que a gente conseguiu definir o produto escalar de funções, se vocês aceitam a definição essa baseada na integral, a gente pode definir a norma de uma função. Coloquei o peso ainda, o ROL ali, né? Tá? Então, um espaço vetorial de dimensão infinita com produto interno definido. é um espaço de rubro, tá? Que também é, às vezes se confunde ou se se exige que seja um espaço das funções. Quadrado integrável. Quer dizer, a integral da função num certo domínio tem que ser finito. Por que, que isso é necessário? Não sei se isso vai fazer sentido agora, tá? Mas se num certo domínio, pelo menos num domínio que tu está estudando, a soma, o que, que é essa integral? Vocês devem lembrar, né? Por que, que é colocado ao quadrado? Para que a parte positiva e negativa não se compense. Quer dizer, a gente está somando só coisas positivas. Então, mas o que eu estou exigindo é que num certo domínio, a área dessa função ao quadrado, né? quer dizer, eu estou fazendo o sinal se tornar irrelevante, essa área tem que ser finita. Por que, que isso é importante? Porque se eu vou escrever essa função como uma combinação de outras funções, se, algum, se em alguns pontos tá? essa área, ou se em alguns domínios essa área vai para infinito, esses coeficientes também terão que ser infinitos. E daí a minha expansão não tem mais muito sentido. Porque eu vou ter coeficientes que são infinitos, então não vai ter muito mais razão de, de ter, de existir essa expansão. Então eu tenho que exigir que ela tenha. Às vezes se chama isso de energia da função. Né? A quantidade de área que ela tem aqui. Na, na física o termo energia tem uma outra, um outro significado bem preciso. Né? Mas em processamento de sinais, por exemplo, se chama isso a energia da função, tem que ser finita. tá? isso é, nos dá o início, né? Nos dá uma introdução do que é o espaço de Hilbert e nos dá certas ferramentas. Vamos, vamos recapitular o que a gente acabou de falar, né? Nos dá certas ferramentas para trabalhar de uma maneira muito mais é, generalizada com esses espaços vetoriais. Isso é uma justificação, uma justificativa, desculpa, muito importante dos espaços vetoriais, né? A gente conseguiu escrever agora espaços vetoriais de dimensão infinita... e conseguiu colocar as funções dentro deles... então isso vai... vai nos abrir uma porta para fazer uma análise funcional... muito mais profunda do que a gente fazia... Né? então o, o que é importante de vocês entenderem aqui... é o que, que, era, o que, que era fundamental da gente ter... É, num espaço... Né? Aquelas, os axiomas do espaço vetorial mais um produto escalar bem definido, tá? Que nos permite então medir comprimento e ângulo para a gente poder estabelecer certas coisas bem, certas relações bem básicas entre os vetores. Depois a gente fez, então a gente reescreveu o que a gente sabia, é, não pulei uma página, a gente reescreveu o que sabia numa notação que já estava fazendo uma transição uma analogia com a notação de, de funções. Né? E daí a gente tentou fazer a transposição Do, do domínio contínuo do, Desculpa, do domínio discreto para o domínio contínuo E daí a gente propôs que poderia existir um espaço vetorial de dimensão infinita Em que os vetores são as funções E ver se esse espaço obedece os axiomas dos espaços vetoriais E obedece Então a gente, bom, é um espaço vetorial O que faltou Fazer agora foi definir um produto interno para esse espaço de dimensão infinita. E naturalmente a gente passando do domínio discreto para o domínio contínuo, aquela soma, né, do, do produto escalar, essa soma do, no domínio discreto virou uma integral no domínio contínuo, né? Então, a gente discutiu um pouco o que pode significar essa integral. né? E, e daí, viu que a gente agora pode falar de funções ortogonais, quer dizer, funções que não carregam a mesma informação. Tá? No, no sentido de que uma não pode ser escrita em termos da outra. E com isso, a gente definiu um espaço, que é o espaço de Hilbert, dentro do qual agora a gente vai poder estabelecer muito claramente ou de maneira muito tranquila, por exemplo, a análise de Fourier. Né? O que o Fourier é, coloca é que qualquer função pode ser escrita em termos de um conjunto qualquer, ou um conjunto bem definido de funções. Né? Na época, o que ele propôs é que qualquer função poderia ser escrita como uma soma de senos e cossenos de frequências variáveis, né, é, variadas de, de uma certa forma né? bem definida. E é interessante notar que ele foi, inclusive, ridicularizado por causa dessa ideia, né, e, e da maneira que eu estou tentando colocar aqui, eu acho que ela vai parecer muito óbvia para nós, né? mas não foi na época, é né? muito longe disso. né. É, demorou muito tempo para que se construísse o arcabouço teórico, para dar suporte para essas ideias. E, e talvez essas construções eh, teóricas todas e analíticas, como o espaço de Hilbert, nasceram pela necessidade de justificar o procedimento de Fourier, que era muito importante e que tinha muito sucesso. Né? Então, assim, isso nasceu para justificar a análise de Fourier, mas também, de certa forma, a análise de Fourier só foi plenamente entendida quando a gente definiu bem essas coisas, como está fazendo agora. Tá? Então, a gente segue com mais algumas propriedades na próxima aula, como a ortogonalização de gram schmidt e depois vocês vão ver a, a proposta de Fourier diretamente. Tá?